Bem-vindos ao Insta Comida, eu sou a Thay e hoje a gente vai terminar nosso especial de natal fazendo não uma, mas duas receitas de rabanada. Como eu falei, hoje nós vamos fazer rabanada. Mas não faremos só uma receita de rabanada, porque vocês já conheceram o canal, a gente gosta aqui de ir além. Então vamos fazer duas receitas de rabanada. Aquela clássica brasileira, com pãozinho francês, aquele deixado do outro dia. Que você frita no óleo quente, com açúcar e canela, que é uma delícia. E vamos fazer também uma rabanada americana, aqueles que eles chamam de French Toast. Negócio mais sofisticado, será? Não sei, qual das duas será mais gostosa? Acho que merece a competição na qual eu serei a cozinheira, a jogadora e eu mesmo que vou provar. O que, é que vocês acham? Se gostaram da ideia, já deixa seu like aqui. Aproveita e se inscreve no canal também, porque este pode ser o último episódio no especial de Natal, mas temos receita gostosa o ano inteiro. Então, vamos para os ingredientes? A gente vai começar pela French Toast. Para ela, a gente vai precisar de um pãozinho mais amanteigado. Eu estou usando aqui o Vienese, mas pode ser brioche, ovos, açúcar e canela, leite e um pouquinho de manteiga. Para começar a nossa rabanada, a gente vai fazer o que? A gente vai colocar os ovos aqui na vasilhinha. Vamos quebrar eles na vasilha separada, né? Porque vocês já sabem. Se o ovo estiver estragado, a gente não perde a receita inteira. os ovos a gente vai botar o açúcar, a canela e o leite. É só isso e vai mexer tudo. Existem algumas diferenças entre essa rabanada americana e a brasileira. Qual a principal diferença? Aqui os ovos vão junto, vão junto com o leite, a gente mistura tudo e já molha o pão nessa mistura. Na brasileira não, a gente. Primeiro molha o pão no leite para depois molhar nos ovos separados para depois fritar. E também tem a diferença, né? Que aqui a gente está fritando na manteiga, a brasileira frita no óleo. Agora que a gente tem nessa mistura, a gente vai pegar nosso pãozinho, vai mergulhar ele dentro dessa mistura e vai colocar aqui na frigideira que eu já liguei para aquecer e derreter a colher de sopa de manteiga. Pode deixar esse pãozinho molhar bem, tipo encharcar mesmo. E coloca aqui. Não é bom nessa frigideira usar um fogo muito alto, porque a gente quer que o pão cozinhe todo por dentro. Então pode usar um fogo médio. E aqui, nossas primeiras rabanadas já estão ficando prontinhas. A minha esquerda, a minha direita, <risos> foi mal gente, até hoje eu não aprendi esquerda e direita, vamos de novo, e no primeiro lado, a minha direita, temos a nossa primeira competidora do dia, uma bela belíssima, deliciosa, french toast, ou rabanada francesa, não sei, enfim, aqui temos a nossa primeira receita do dia, ela está aqui, quentinha, deliciosa, pedindo para ser comida, e... Temos que esperar um pouco, porque antes temos que fazer a nossa segunda competidora. que vai ficar a minha esquerda? Quem é ela? A rabanada. A nossa rabanadinha brasileira. Para isso, vamos precisar de uns pezinhos franceses cortados, preferencialmente aqui nessa grossurinha, um dedinho e meio, estão vendo? Delícia. Leite, leite condensado, ovos e no final açúcar e canela. Vamos precisar também de um pouco de óleo para fritar. Para continuar, a gente vai fazer agora a rabonada tradicional brasileira. Pra ela, a gente vai precisar de leite, eu já tenho aqui meu leitinho, aqui eu tenho mais ou menos uma xícara de leite. Para uma xícara de leite, a gente precisa de mais ou menos duas colheres de sopa de leite moça, perdoe minha caixinha. E a gente vai medir assim, que um pouquinho no olho. Duas colheres de sopa. Pego, o... Tá sendo Thai. Pega o fozinho... mistura. Se vocês quiserem aqui pode botar também um pouquinho de essência de baunilha. Deixa eu dar só uma experimentadinha. Tocinho. E numa outra vasilhinha que eu vou deixar aqui do meu lado, mas não porque aqui vocês não vão ver. Aqui eu vou quebrar meus ovos. E eu vou pedir pro cameraman pegar um garfo, que ele falou que ia me entregar, ah, esqueceu. A gente já tem nossa mistura de leite, leite moça e agora eu vou bater meus ovos. Eu só vou dar uma batidinha neles pra misturar. Agora vamos lá, presta atenção na tia, porque fazer rabanada tem uns truques. Primeiro, vocês viram quando a gente fez a French Toast, a gente mergulhou o pãozinho lá no, no misturinha e deixou ele vários segundos pra ele absorver bastante aquela misturinha e só depois botou na frigideira, Certo? Pra fazer essa rabonada é diferente, a gente vai fazer, dar um mergulho nesse pão aqui, um susto. Mergulhou rapidinho, bem rápido, porque senão ele fica o quê? Muito molhadinho, não fica aquela rabonada frita, como é, crocantinha, com aquela casquinha que a gente gosta. Porque São características diferentes. A French Toast é pra ela ficar mais molhadinha mesmo, é dela. Essa não, a gente gosta quando ela fica sequinha, crocantinha, por isso que a gente vai dar só um susto no leite, passar no ovo e botar no óleo. Eu vou ligar aqui meu óleo pra esquentar e a gente continua. Agora que meu óleo já tá bom, só uma dica rapidinha pra vocês. vocês querem saber se o óleo já tá na temperatura boa, pega uma colher de madeira, daquela tipo de madeira mesmo, colher de pau, vira o cabo dela, o fundo, e enfia dentro da panelinha. Quando vocês verem, tipo, bolinhas formando ao redor do cabo, quer dizer que o óleo já tá bom, já dá pra botar as coisinhas pra fritar. Deu pra entender? Agora, ó, pãozinho. Susto. Tira o excesso. Passa no Ovo. Frita. Tem coisa melhor do que aquele cheirinho de coisa fritando no óleo, tem, tem várias coisas melhores, mas esse também é muito bom, hein? Adoro. Ai, sei não, mas eu acho que eu tô meio tendenciosa pro lado da rabanada brasileira. Ela tá fritinha no óleo, vai ficar... Com <tos> aquela suquinha em canela por cima, eu tô fazendo um desastre como sempre. sei. Agora a mais esperada desse episódio de Natal. Do meu lado esquerdo, dessa vez eu acertei. Do meu lado esquerdo, temos aqui a nossa clássica a rabanada brasileira, deliciosa, fritinha no óleo, com açúcar em canela por cima. Uhum. Do meu lado direito, temos a nossa requintada, French Toast, com um pouquinho de mel espalhado por cima, de forma bem delicada. Vamos ver agora quem é melhor. Vamos começar com a americana. Não temos crocância. Temos uma leve crocânciazinha só naquela casquinha. Melzinho. Ah, gente, normalmente eles comem com maple syrup, mas eu não tenho isso aqui em casa, então é meu mesmo. Hum, hum, hum. Hum, hum. hum, hum. hum. hum. hum. E agora, a brasileira, oh, na mão mesmo, que é assim que a gente come. Hum. Vocês conseguem escutar a crocância? Hum. Hum. desrespeitar os americanos ou franceses, eu acho que americanos, porque French Toast é americano. Enfim, não quero desrespeitar a French Toast, ela é gostosa, ela é muito gostosa, mas assim, ela nunca vai chegar aos países. Hum. hum. É isso, meus lindos. Esse foi o último episódio do especial de Natal. Eu queria aproveitar aqui para desejar um Feliz Natal a todos. Que vocês tenham um final de ano de muita luz. Não esquece de fazer o quê? Dá um joinha nesse vídeo e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima!